Muito bem, gravando! Vamos lá. Really Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está subliterando o jogo! Hoje vamos jogar Yu-Gi-Oh! Power of Chaos! Nós enfrentamos o yu o Kaiba e o Joey. Agora, por incrível que pareça, vamos enfrentar a massa Negra! Vamos primeiro! Eu jogo face-down! Então, sem enrolar, é hora do duelo! Sangar, ataque! Eu a Você destruiu o Sangar. Posso pegar uma carta com até 1500 de ataque do baralho. Coloco uma carta virada para baixo e acabo o meu turno. Sua vez! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Uh! Minha vez! Compro! Coloco um monstro na defesa, coloco uma carta e acabo o meu turno! O quê? Alright, here I come! Uhul! Haha, você atacou o Queen. You got me good there! E graças a seu efeito eu posso voltar dois monstros para a mão! Minha vez Compro! Joga a carta mágica, monstro que renasce! Para trazer do cemitério Sanga! Sanga, ataque direto! You got me! Good there. Coloco uma carta na defesa e termino meu turno! Minha vez! Compro! E agora eu jogo outro pinguim! You got me good there. E como antes, as cartas voltam para a mão! E volta para o campo! I end my turn! Ah, não é o pinguim! You got me good there. É o crescido de lança! E quando o crescido de lança vai para o cemitério... Ele pode trazer o um monstro do cemitério para o campo. I play a face down. It's your turn. Minha vez! Eu invoco um o Migador! Coloco o no modo de ataque. ataque! I now activate my trap! Coloco uma carta virada para baixo! Sua vez! Your eu sweetie. I chamado dos mortos. E agora é qual... o um de volta pro campo. E com isso, os dois são destruídos. Você me good bem lá. Eu vou ativar uma carta de Nada mal, nada mal. É your sua vez. Minha vez. Agora eu vou abrir mão de 800 pontos de vida para ativar uh -huh. o enterro prematuro. E com isso, invocar o imitador de volta para o campo. Imitador, ataque. Agora eu vou ativar minha o quê? Ah não, cartolas mágicas. Ah. Coloco o monstro na defesa e, e acabo a minha jogada. Do your thing, sweetie. You got me good there. Tchau para suas cartas, <risos> It's your turn. Minha vez! Revelar a carta armadilha! Ladrão de tumbas! Essa carta permite pegar uma carta mágica do huh? seu cemitério! E agora, vou abrir mão de 2.800 pontos de vida para invocar o Sangana de volta! do Graças a minha carta do retorno seguro, posso comprar mais uma carta. Limitador, ataque! Sanga, ataque diretamente! Por último, coloca o monstro na defesa e uma carta virada para baixo. Sua vez! Minha vez. Imitador, ataque. I now activate my trap. De novo. Ah, feche o monstro. Revelar carta virada para baixo. You got me good there. Máscara das trevas, que me permite pegar uma armadilha do cemitério. Coloca uma carta virada para baixo. E termino meu turno. I'll activate a spell card. Agora! Revelar cartas viradas para baixo! Agora observe o combo! Primeiro Sangan é corpo! E agora todos os monstros são destruídos! E com isso, eu completei o quebra-cabeça! Eu invoco! Exordia, o proibido, o Ha! Foi um prazer duelar! Thanks! for a fun match! E é isso aí! Conseguimos! Vencemos de novo! E aí, bora duelar? Então acesse nosso servidor do Discord! Link na descrição do vídeo! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Conto com sua presença no próximo vídeo!